Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Renovação Social e Imortalidade. Oitavo livro da série Se a Mediunidade Falasse Uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Capítulo 5 Um Dia Nublado ao terminar suas tarefas escolares, Felipe realiza sua programação de educação espiritual diária. Vai depois tomar banho e deita-se para dormir. Ao abrir aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 4, Infortúnios Ocultos, tenta relacionar, sem conseguir, a leitura com as experiências do seu dia. Certamente depois entenderei, pensa. E assim Felipe adormece, saindo do corpo. Pai Joaquim, Abelardo, Alessandra e Cirilo estão à sua espera. Pensei que não ia lhe ver hoje, brinca Abelardo. Você sumiu, pensei que tinha desistido, fala Felipe. Deus me livre, eu apenas desencarnei, responde. — Você morreu? — fala Felipe assustado. — Até onde eu saiba, eu apenas desencarnei. — responde com bom humor. Todos riem. — Sei que você deve estar com mil perguntas. Assim que puder, eu lhe conto tudo. Mas não se preocupe, pois está tudo bem. Afinal, o Espiritismo serve para estas coisas, não é? — explica Abelardo. Abelardo é uma exceção. A maioria dos jovens espíritas tem uma missão bem mais longa do que a dele. A vocês, jovens espíritas, cabe o estudo e a prática do espiritismo no centro espírita e na sociedade. Felipe, você desenvolverá estudos sobre sociologia espírita. Por isso esse curso é tão importante para você. Explica a Pai Joaquim que não queria deixar espaço para medos tônus ou adiamento de compromisso. E eu... Pergunta a Alessandra. Pai Joaquim sorri e diz. Quem pergunta quer saber. Isso é bom, porque gera mais responsabilidade. Você, minha filha, terá uma tarefa muito bonita no movimento espírita. Você ajudará os jovens a descobrirem suas missões no mundo. Você será a luz que os ajudará a lerem o mapa dos compromissos espirituais. — Que legal! — fala Cirilo. — E você, menino — diz Pai Joaquim, fixando o olhar em Cirilo — precisará ter a coragem de criar uma nova imprensa espírita. Além de organizar reuniões mediúnicas que cuidem dos viciados em drogas, você divulgará suas experiências e as dos outros. — E vão falar muito mal de vocês — acrescenta Abelardo. — Se ao menos a gente lembrasse disso quando acordados, já ajudaria muito. — Fala, Felipe. — Basta que vocês se preparem. No próximo curso, com o menino Gabriel, ele vai lhes ensinar regressão e lembrança dos sonhos. Vocês dois podem escolher fazer ou não, mas a menina Alessandra não pode perder, né? — diz Pai Joaquim, descontraído. Nesse momento, chegam Ivan e Eurípides. Todos se impressionam com a presença do mestre de sacramento. Notando o espanto geral, ele comenta... Passei boa parte de minha encarnação entre os jovens, seja no colégio, seja nas atividades mediúnicas de desobsessão, receituário, cirurgias mediúnicas e outras, bem como na formulação de medicamentos naturais. Por isso, não se espantem. Minha tarefa no mundo espiritual está ligada aos jovens encarnados e desencarnados. Nesse momento de renovação social, inclusive do movimento espírita, Conto com vocês, a juventude espírita. Precisamos de avanços com relação às importantes conquistas já realizadas. Caminhamos muito, mas há muito ainda a fazer e não podemos sobrecarregar os atuais tarefeiros espíritas. Novos estudos, novas práticas sociais, novas abordagens comunicativas precisam ser desenvolvidos. É por isso que temos tantos cursos em nossa escola e é por isso que temos tido tantas reencarnações de espíritos comprometidos com o progresso social e moral no seio do Consolador. Enquanto Eurípides fala, Felipe lembra-se de como a trajetória deste mestre está ligada à juventude. Quando adolescente, em sua reencarnação como Marcos, ele foi um fiel seguidor do Cristo. Na encarnação seguinte, ainda na juventude, foi educado por Inácio de Antioquia, discípulo direto de João Evangelista. Como Rufo, ainda no período do cristianismo primitivo, cuidava das crianças e jovens abandonados. Em sacramento, dedicou-se à educação espírita de jovens e, agora, prepara a ação da nova geração no mundo. — Sim, Felipe, diz Eurípides. Minha trajetória espiritual foi uma preparação para este momento em que vivemos, na obra de nosso Pai não há lugar para improvisos, preguiça ou má vontade. Dediquei-me à educação e à saúde com os jovens, porque é pela juventude que a terra se renovará. A sabedoria dos adultos só é verdadeira quando não se fecha o crescimento verdadeiro. Em um mundo como a Terra, apenas aqueles que mantiverem a sintonia com o mais alto desde o início da juventude poderão cumprir as missões de profunda mudança moral, social e cultural em todo o globo. Não fez assim o Cristo ao chamar mediunicamente os jovens Francisco de Assis e Antônio de Pádua? A sabedoria e a experiência dos mais velhos são sempre importantes, mas o comodismo é um ato contra a criação, que tem por lei suprema a evolução guiada pelo amor. Nesse instante, Eurípides pede que todos façam uma prece silenciosa. Ele então os conduz a uma região no mundo espiritual em que vivem espíritos de suicidas e de viciados, encarnados e desencarnados. Ao chegarem... Param em uma espécie de rocha. Pai Joaquim passa a aplicar passes em todos enquanto Eurípides observa comovido os milhares de espíritos que gemem em intenso sofrimento. Mantenham o coração calmo. Observem que, em meio daquela multidão, existe uma pequena e sutil luz. Diz Eurípides. Enquanto aponta para uma direção, todos olham para a direção apontada mas nada conseguem ver. Eurípides então pede que se acalmem e se concentrem. Após 30 minutos de silêncio interior, o grupo passa a perceber uma fraca luz em meio a um enorme grupo de espíritos que gritam pedindo ajuda desesperados. O professor olha para pai Joaquim que, entendendo o seu pensamento, dirige-se àquela frágil luz e retorna com um espírito, quase desmaiado, em seus braços. Sem explicações, eles partem em direção ao mundo físico e, guiados por Eurípides, chegam à porta de um grupo espírita que funciona em uma casa. São reconhecidos pelos espíritos responsáveis pela segurança que os cumprimentam com respeito. Entram, atravessam um jardim e adentram a sala mediúnica. A reunião está começando. Adolfo faz a pressa e se coloca à disposição para os trabalhos espirituais. Pai Joaquim entrega o jovem que carrega nos braços a um dos enfermeiros espirituais daquele grupo, aproxima-se do médium e saúda a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos seus corações. Irmão Preto vai falar rápido porque hoje peço socorro a um jovem que, apesar de tanta loucura, quis ver a luz. — Que alegria saber de sua presença! Estamos dispostos a trabalhar com Jesus sempre! — responde o dirigente. Pai Joaquim sorria ao sentir as vibrações de amor emitidas pelo grupo e explica. — Este moço foi muito rico, de família poderosa. O coitado achava que a vida é o que temos e o prazer que sentimos. Agora ele está triste e acabrunhado. Não vou falar como era o lugar em que ele estava para não assustar a alma medrosa, mas um dia vou levar vocês para lá para me ajudar no socorro. No final dos trabalhos, um amigo do preto vai dar uma palavrinha aqui com vocês. O jovem, semi-adormecido, é trazido para perto de um dos médiuns do grupo e começa a falar confuso. — Onde estou? Alguém me socorreu? — graças a Deus, agora estou me sentindo melhor. Pensei que estava louco. Será que foi um sonho? — Ah, que dor na cabeça. — Minha cabeça está doendo. Silvio, o responsável para dialogar com os espíritos, levanta-se e diz. — Acalme-se, meu irmão. — Não se preocupe. Nós lhe ajudaremos e, em pouco tempo, tudo se esclarecerá. — Minha cabeça dói muito. O que aconteceu? Silvio pede que Aldenora ajude na aplicação de energias curadoras para restabelecer o equilíbrio do jovem. Nesse instante, Eurípides aproxima-se da médium doadora de fluidos e... Utilizando-se das energias dela, induz o espírito a uma regressão de memória. E assim, pouco a pouco, o jovem socorrido começa a lembrar o que havia lhe acontecido. Primeiro assiste a cena do próprio enterro, depois vê a situação de seu desencarne e, por fim, como foi atraído para a região em que estava. Ao ver todas as cenas, solta um grito e diz... Não aceito! Eu não morri! Meu amigo, você agora faz parte de uma outra realidade. É preciso aceitar, basta de sofrimento por causa de sua rebeldia. Fala Silvio com firmeza. Eu não aceito! Eu não aceito! Escute, amigo, caso você continue com essa atitude, é possível que volte para onde estava. Estamos aqui para lhe ajudar, mas depende de você aceitar ou não. O jovem chora convulsivamente ao ver que não poderá voltar à situação de encarnado. Silvio, observando a reação do socorrido, argumenta: Eu entendo, meu amigo. Sei como é difícil nos desligarmos do mundo quando estamos na fase das ilusões, principalmente quando nós, voluntariamente, nos vinculamos aos vícios destruidores do corpo e da alma. A prova da riqueza é terrível. A ilusão do poder é esmagadora para a maioria de nós. Sei o quanto roupas e carros nos transformam em seres tolos e iludidos. Mas, apesar de tudo, continua a existir em nós a centelha divina, que é a essência que todos temos. Aceite o sofrimento da desilusão como uma elevada lição que Deus lhe envia. Não se revolte mais. Todos somos pobres aos olhos de Deus até o dia em que permitirmos que seu amor brilhe plenamente em nosso ser. Eu não consigo mais viver como um verme a se arrastar. Ajude-me, por favor. O que tenho que fazer para ter um pouco de paz? Tudo dói muito. Aceite a ajuda que Deus lhe envia, aceite o amparo e prepare-se para trabalhar no bem, porque nossa vitória espiritual só acontecerá quando estivermos tão ocupados na prática do bem que esqueceremos o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Descanse um pouco e trabalhe muito, fala Silvio, sorrindo. Obrigado, eu aceito. Agora entendo que sofri por décadas porque me recusei a perder a vida que eu tinha. Nesse instante, trabalhadores espirituais o levam. Então, Eurípides se aproxima e começa a falar. A paz do Cristo em nossos corações, o jovem que agora socorreis, é um símbolo e um alerta a todos da nova geração. Muitos pediram e obtiveram a permissão para reencarnar em famílias portadoras de imensas reservas de riqueza material, Outros, por meio do trabalho honrado, adquirirão considerável fortuna. Seja como for, sabemos que tudo é concessão de Deus. O compromisso de quem possui recursos materiais que ultrapassam as simples necessidades é grave. Em um mundo em que a fome ainda mata e em que a falta de leitos e medicamentos são fontes de extremo sofrimento, Possuir muitos bens apenas acumulando-os, sem ser útil, é prejuízo espiritual para o qual a própria consciência exigirá reparação. A sociedade deve caminhar em direção a modelos mais fraternos e humanos. Para isso, convocamos os espírita cristãos ao exemplo social elevado. A prática da fraternidade no ambiente de trabalho, mesmo que isso signifique alguma perda material, é dever intransferível. Não deve o seguidor do consolador disputar cargos à custa de sua conduta ética, ferindo e caluniando. Não deve o espírito, em sua profissão, ser conivente ou acolher propostas que desonrem a própria consciência. Isso trará os prejuízos dos ganhos mentirosos. Será valioso amontoar um tanto a mais e perder a alma? Podemos servir a Deus e a Mamon? A revolução social espírita inicia-se na utilização correta dos recursos que já existem. Deus nunca abandonou sociedade alguma ao longo da história. Quando utilizarmos, na medida exata de nossa necessidade, os recursos que possuímos, haverá casas, escolas, hospitais e segurança para todos. Comecemos nossa revolução hoje, sendo éticos e fraternos em todas as funções sociais que exercermos. Abandonemos tudo aquilo que seja motivo de escândalo aos olhos de Deus e de seus protetores espirituais a sociedade terrena atravessa período de renovação triste será aquele que ainda acumular mais do que necessita triste será aquele que pensa que sua felicidade deve ser construída com base no sacrifício de seus irmãos estes estarão em situação muito pior do que nosso irmão socorrido, porque serão considerados traidores da fraternidade universal. Muitos estavam chocados com uma mensagem tão forte. Pensavam que os bons espíritos apenas falavam de forma amorosa, nunca crítica. Deve, portanto, preparar-se, pois o movimento espírita entra em uma nova fase em que a ação social e espiritual estarão interligadas, sob a coordenação do mestre de sacramento, Eurípedes Barçanufo. Após encerrar a comunicação, Eurípedes envolve todos os trabalhadores dos dois planos em suas vibrações de paz. Os encarnados sentem profunda paz, enquanto os desencarnados emocionam-se intensamente e agradecem a Deus pela presença do amigo e professor. Eurípides volta-se para Alessandra, Cirilo, Abelardo e Filipe e orienta. Visitem os departamentos deste centro. Conheçam como se entrelaçam as atividades nos dois planos. Em breve, nós encaminharemos vocês para integrar este centro de atividade. Queremos transformá-lo em referência para os futuros centros espíritas. — Nos encontraremos encarnados? — pergunta Felipe, exultante. — Sim — responde Eurípides. — É o momento de meus alunos se aproximarem e provarem que são capazes de viver em clima de amor e respeito, como, esse, como o ensinei. Alessandra, com os olhos cheios de emoção, afirma... Professor, é aqui que poderei iniciar minha atividade psicográfica? Sim. Como afirmei no Centro Espírito do Futuro, inspirados no modelo do Cristo, jovens e adultos trabalharão juntos em igualdade, com respeito e cooperação, em todas as atividades. A verdadeira linguagem jovem não é constituída de gírias e palavras fúteis. A linguagem jovem é a da alegria cristã, que todos devem cultivar. Os trabalhadores encarnados aceitarão? Indaga Cirilo. Devem aceitar. Foram preparados para essa vivência revolucionária do ponto de vista do movimento. Mas, como há é sempre o livre-arbítrio, caso recusem a colaborar com o Cristo, encaminharemos vocês a outros, que amem o dever e afastem-se das intrigas e das formalidades farisaicas. Contudo, creio que os nossos irmãos honrarão o legado da educação que receberam de mãos abnegadas de médios exemplares que aqui laboraram. Nesse instante, Pai Joaquim aproxima-se e avisa que tudo está pronto para a apresentação das atividades do núcleo espírita. Eurípides se despede e Filipe, Alessandra, Abelardo e Cirilo acompanham Pai Joaquim. Felipe acorda em um dia chuvoso, lembrando a maior parte de seu desdobramento espiritual. Que seja verdade, pensa. O dia está nublado, ao passo que a média de Felipe está iluminada. Ele começa a descobrir a grandiosidade que é esquecer as ilusões do mundo e aprender a servir ao jovem Jesus de Nazaré. E você, o que tem descoberto de interessante?